Então agora, depois do Fábio, é a hora da gente falar com o Murilo, né? O Murilo Sartori, que é um garoto que eu já conheço há um bom tempo e que a gente vai ter a oportunidade de você falar um pouquinho, algo que acho que muito pouca gente perguntou para você até hoje, que é um pouco da sua carreira. Murilo, ah, todo mundo tem te acompanhado, medalha no mundial júnior, é, fez parte do revezamento dos Jogos Olímpicos da Juventude, mas quem é o Murilo Sartori? De onde é que ele veio? Como é que ele chegou na natação? Ah, o Murilo Sartori, acho que é um cara humilde, de americana, né, que foi empurrado para a natação pelo Fábio, acho que sem, sem ele... Antes... Fábio, ter, teu treinador, Isso, Fábio exatamente, exatamente, Eu segui os passos do meu irmão, né, meu irmão foi nadador antes que eu, e assim, eu sempre estava lá na piscina vendo ele treinar, naquela época ele já estava na equipe principal mesmo, e o Fábio já como técnico. Porém, eu não me interessava, só é, só treinava em escolinhas, em academia, e foi o Fábio que acabou me puxando para o lado da natação competitiva. Mas eu acho que, assim, depois disso, é, é, foram metas e objetivos que eu consegui concluir, né? Sempre é, lutei bastante pelo pelo que eu quero fazer, sempre me dediquei bastante aos treinos, e, cara, tô estou vivendo um sonho, né? Eu, eu, eu sou um afortunado porque eu tive nadando desde Petis, né? E você sempre foi bom nadador, você não foi mau nadador. Eu, eu, eu não te conheci como mirim, eu te conheci como petis. E já como petis, você não só ganhava as provas que eu vi você ganhando no Sudeste, mas como você já nadava bem. Né? Então você nunca foi um mau nadador. Você começou no mirim, você começou no petis? É, eu comecei em mirim 1, né? a gente teve acho que duas competições só em mirim 1. Né? Eu só nadei provinhas de 25 né? até então é porque eu até eu comecei a nadar no meio do ano praticamente no mirim. ó você já foi mal nadador por exemplo você, tinha uma competição que você não ganhou medalha? não nunca não. fui nunca fui sempre já essas duas competições eu já cheguei ganhando a competição e aí depois no mirim eu já peguei o circuito mirim da época também ali batia em segundo terceiro primeiro mas assim é, quando eu comecei a ganhar mesmo bater recordes aí foi a partir do petismo. aí vem uma carreira extremamente brilhante né você nunca perdeu, aliás, você já perdeu prova em Campeonato Brasileiro, acho que sem borboleta, né? É, 50, bo... livre. 50 livre e sem borboleta. E você... Mas você ganhou medalha. Ganhei. Então não tem nenhuma prova em Campeonato Brasileiro que você não tenha subido ao pódio, por não. exemplo? Não. Não. não, Você já nadou 1.500 em Brasileiro também? Já. E ganhou também? Campeão. Fora livre, tem uma outra, um outro estilo? Qual seria o... porque a gente conhece o Murilo. Nada o medley, nada as provas de livre, mas se você fosse nadador de qual seria o outro estilo? Ah, eu cheguei a nada morbo o Petis. O Petis 1 eu tenho recorde paulista. Eu acho o Petis 2, o Tudoras acabou batendo, mas até, mas até o Petis 2 eu cheguei a nada morbo. Eu, e o pior estilo? O pior estilo eu acho que seria o peito. O peito. O peito. O peito. O peito. Bom, aí vem essa nova fase. A gente começa a dizer, você evidentemente agora, você vai fazer 18 anos esse ano, já começa mais a mais especializar e vem começam as grandes competições. O teu, o teu leque hoje ele já começa a ser mais específico, entre os 100 e os 400 livres. A tua principal prova é os 200, todo mundo sabe disso. Eu, eu fiz uma pergunta pro Fábio, mas agora eu faço pra ti. Se não for os 200, você nada os 100 ou você nada os 400? E por quê? Os 400. Por quê? Eu acho que eu me encaixo melhor na prova, o meu jeito de nadar é melhor os 400. Eu acho que eu não sou um cara veloz, não sou um cara que tem fundamentos bons, então, acho que o 400 libras se encaixaria melhor para mim. Quais os fundamentos que você acha que poderiam ser melhorados, por exemplo? Eu acho que virada, é, o submerso, minha transição, eu acho bem ruim. E você acho... diz virada, você diz o trabalho submerso sim, e a sim, transição para o Sim, nasce. Você acha fraco? Eu acho fraco. A saída também, eu nunca fui um dos que saíam melhores, mas também é o mesmo é o mesmo fato da transição e a ondulação. Você é um cara que... Treina melhor ou compete melhor? Eu acho que competição, competição é. acho que sim. Você tem dia que você treina mal? Tem, vários dias É, assim. sim, vários dias. Se a gente fosse falar em, em metragem, tu tem mais ou menos uma noção de quantos metros você treina, treina por semana, por exemplo, na semana alta? É, as semanas altas, igual eu estou fazendo aqui, está dando em torno de 50, 55 mil. Em nove treinos? Nove treinos. Uma média de cinco pouco pouco, menos de seis quilômetros é, por dia, sim, sim. mais ou menos por nessa faixa. É, geralmente dá, por exemplo, seis o treino principal e aí à tarde cinco, quatro e, e em Americana, você treina o tempo todo em piscina de 25 metros, diferente dessa oportunidade que você teve fazendo aqui o treino no maria Marialenca. Você sentiu quando veio treinar no Marialenca, piscina de 50 metros? Ah, sim. Eu sinto, os primeiros dias eu acho bem difícil, eu acho que tem que ter uma certa, é, uma certa troca no a técnica de nada. Eu sou. Você tem que botar um pouquinho mais de perna Sim, talvez. É exatamente isso. Eu preciso colocar um pouco mais de perna, tentar permanecer um pouco mais em cima da água, fazer um pouco mais força com os braços. Eu acho que ainda eu sempre tenho um tempinho assim, por exemplo, uns três dias para dar essa virada na chave. Lá em Americana são nove sessões semanais. É isso? Isso. E a tua dobra, começando você não terminou o colégio, você não vai precisar acordar tão cedo, é isso? Não, mas desde o ano passado eu já estava estudando de noite. Olha. E, é, e aí eu fazia sempre o treino de manhã e a dobra à tarde. Perfeito. Às, às quatro. Perfeito. E a preparação física, fora d'água? São dois dias de academia e um dia de preparação. Dois dias de academia e preparação. E interessante é que é, no Mirim, quem foi teu treinador no Mirim? Fábio. Ah, ou seja, você, na sempre sua carreira você só Fábio. teve um treinador, que é o Fábio. Isso é muito interessante, né? Isso é Teve alguma competição até hoje que você foi sem Fábio? Já cheguei em Paulistas com Paulista. a Mari. Mas, por é, exemplo, viagens para fora do eu país? Acho... Fazendo... Não. Não, não. Todas com o Fábio. É que, por exemplo, o Fábio em algumas não foi convocado, né? Por mas exemplo, ele ia para é, fora, é, ficava na arquibancada. Ia para fora, é. isso, exatamente. Bom, aí agora para o troféu. Eu sei que o Fábio já disse para mim que já existe assim, um plano de, de metas e tal. É, você normalmente escreve os seus tempos que você quer fazer? Ou você só mentaliza, você pensa? Como é que funciona? É, o que o Fábio passa, para mim, ele passa uma tabelinha, né? Com Os tempos, aí já, é as parciais, 50, dos 100, 150, é o que eu É programado fazer. mesmo. Sim, o que eu costumo fazer é imprimir e colar no meu quarto. Então, ou seja, não é só o tempo a ser executado. Basta nem um parcial a ser executado. Sim, sim. Ele já tem certinho. Tem a passagem dos 15, 50, 100, 150, tem tudo. Se você fosse identificar qual seria o teu maior defeito na, na tua parte nadada e a tua maior qualidade? Eu acho que o meu maior defeito na parte nadada está sendo um pouco a puxada do braço esquerdo. Eu acho que eu estou abrindo um pouco. Também tem o fato da... É, a minha respiração ela é um pouco lenta, né, é um pouco fora, mas assim, eu acho que eu sou um cara que eu tenho uma boa técnica, eu consigo manter o, o lado bem conectado, de perna, braçadas, um ritmo bom, assim, eu sou um cara bem eficiente, eu acho. Bom, e aí a gente tem uma dificuldade que, talvez a, a grande dificuldade, se a gente fosse analisar as tuas provas, é, é essa dificuldade de passar mais rápido. Sim. Essa passagem, que ela não sai natural, ela é, é um... Vamos dizer assim um excesso de zero da tua parte ou até a parte uma parte física mesmo Não, eu, eu, eu nunca uma sinto... combinação sim mim, sim eu nunca me sinto tão bem passando forte às vezes o que eu sinto nos treinos é que por exemplo eu faço um tiro mão um, cor um 200 né? se eu passo para 530 eu passo muito mais do que se eu passar para 535 e aí eu tenho uma volta muito melhor entendeu então assim os meios segundos que eu consigo tirar na ida se eu passar forte eu acabo perdendo, por exemplo, um segundo e meio depois, por causa que eu acho que eu sinto bastante fisicamente mesmo. Entendi. Entendi. Se você fosse apontar um nadador que te inspirou, que te inspira, alguém que você usa como referência, nacional e internacional? Ah, nacional eu tenho vários, né? Eu acho que tem o Cesar Cielo, que ele é lá de Santa Bárbara, tem o Bruno Fratos, que é um cara que... É, ultimamente ele vem me puxando bastante para cima. Isso teve, é muito legal da parte do Bruno, né? Ele vem confiando bastante em mim, a gente teve uma conversa muito legal também no né, outro dia na Físio. E assim, internacionalmente, acho que o, o cara seria o Sun Yang, né? Acho que o jeito que ele nada as provas, Tecnicamente, a, a técnica é bom, dele, Sim, acho que é um cara que me impressiona bastante. Duas coisas, uma sobre o Bruno, até para você saber, quando você nadou o Campeonato Mundial Júnior, o Bruno estava nos Estados Unidos e ele ficava me mandando mensagem, já nadou, já nadou. Ficava acompanhando para ver se você tinha nadado ou não. E assim que você nadou, eu mandei a foto. E ele quase que imediatamente postou nas redes sociais, né? Um cara que realmente, isso é bem legal. Falando sobre o Sun Yang, eu acho que até, até hoje eu conversei com o, o, o Fábio, teu técnico, e a gente destacou o seguinte, que tanto o Sun Yang quanto o Danas Rapsis que hoje talvez sejam os dois melhores nadadores do mundo dos 200 livre eles estão nadando de uma forma muito equilibrada, muito estudada. Os 200 tem uma prova para um nadador inteligente? Ah, eu acho que sim. Né? Eu acho que a estratégia de prova, ela... ela Aí você, é muito... por exemplo, não pode aparecer um cara lá que vai passar muito forte, vai tentar quebrar todo mundo? Ah, mas eu acho que assim, se a gente pegar os resultados de ultimamente, não teve um cara que conseguiu fazer isso. Há Faz muito sucesso, tempo. Há muito exatamente. tempo. Exatamente. Então, eu acho que assim... A, a, a estratégia realmente importa bastante nessa prova. Você acha que era Danas Raps ou Sun Yang? Eu sou o time Sun Yang. É, eu, tecnicamente, o Sun Yang, pra mim, me parece ser mais qualificado, mas as viradas dele, sim. Não são tão boas. Sim. O ataque final do Danas Raps vai ser uma grande prova, acho que é uma, uma, uma prova muito boa. Vamos falar então do Maria Lenk, Troféu Brasil Seletivo Olímpica. Vai ter eliminatória, vai ter a final, não dá para bobear, 200 livros é uma prova que não pode ficar de fora, só tem final A. Uh, e o plano para a final? É, o objetivo é fazer o um índice, o objetivo é entrar entre os quatro, o objetivo é ganhar a prova. Qual é o objetivo do Murilo? Ah, eu estou bem confiante. Eu acho que essas, as semanas de treino estão sendo muito boas. né Eu vou, realmente, eu quero bater esse índice, eu quero chegar o mais próximo possível do recorde mundial júnior. Quem sabe até bater... Vou, Olha aí que legal. Qual é a marca? 46, acho que baixo. É do McHorton? Então, não. É do, se não me engano, é do né? Eu quero, o, acho que é um 46... Kolesnikov? Não. Não, é do Grinev. Né? Ah, do Grinev. É, Será? Não, Girev, acho. Eu acho, né? eu acho é o que... O criador eu... mundial 2017. Girev, Girev. É, né? yeah, yeah. Então, acho que assim, a, a gente tem tudo para dar isso, né? Eu acho que talvez, se não um for no Maranhão, talvez pode ser em uma outra competição. Mas assim, o objetivo mesmo, a gente colocou como objetivo. Até estar tá entrando na casa do 46 sim, 46 e baixo, talvez. E aí vamos ver o que vai dar na prova. E nesses parciais aí, todos já mais ou menos é, divididos, a tua ideia com rocha, bem interessante essa, essa história de não só ir atrás do tempo, mas ir atrás dos parciais. O treino, você pratica esses parciais? Sim, sim, sim. Agora nessa fase ainda nem tanto, a gente está na base, então a gente tá mais priorizando o volume e outras coisas. Mas daqui a pouco, quando a gente entrar no específico, a gente vai trabalhar, bater bastante nessa técnica. Eu uh, escutei que você é um cara extremamente Caxias, né? Se a nutricionista diz que é para comer isso, você come. E aí ela disse não é para comer, isso, eu não como. Como é o, esse esse bulil satório fora da piscina, essa essa rotina? Ah, eu sou um cara que eu, eu tenho um, um pouco dessa parte assim, sabe? Eu tenho um negócio que, por exemplo, ah, eu comi um alimento e ele me fez bem. Ah, eu nunca mais eu comecei ele, aqui, sabe? <risos> Tem algum Coitado desses... do macarrão. Exatamente. É. Tem algum desses problemas assim de, de ser bem encanado com algumas coisas. É, eu também tem um negócio, por exemplo, se eu cheguei na piscina um dia pisei com o pé direito, treinei bem. Todos os outros dias eu vou chegar e vou pisar com o pé direito. Olha que legal, que legal. Eu legal. Tem algumas coisas assim. É. E o fato de você nadar em americana, existem uma existe uma vantagem enorme. Que você tem um treinador exclusivo, um cara que faz um programa para você. Todo mundo sabe disso. Mas isso é alguma desvantagem, você sente falta de alguém, por exemplo, te puxando no treino? Ah, sim. Com certeza. É que assim, eu e o Fábio a gente tá bem acostumado, ele também exige muito de mim, todo dia ele tá comigo, então, sabe, ele sempre quer meu melhor, mas eu acho que assim, nos momentos em que eu tô mais cansado, aquele dia que você tá meio para baixo, eu acho que ter um cara ali do lado para dar aquela cutucada em você, dar aquele apertão, acho que seria bem interessante. E no treino? Qual é a parte do treino que o Murilo não faz bem ou não gosta de fazer? Ah, eu não, eu não sou muito fã de velocidade mesmo, assim, velocidade com a cada curto, é, por exemplo, tiro muito longo, eu não sou muito fã de fazer fundamento, assim, eu acho que é onde, onde que, eu, o que eu mais odeio mesmo é fazer velocidade com a cada curto, assim. <risos> Ou seja, um intervalo bem curto, com um tiros fortes. É. Bom, agora, Murilo, tem uma na parte final que a gente sempre faz, que é uma parte que a gente chama de eliminatório final, que são, você tem que ser rápido. São respostas muito curtas, você não pode ficar no meio, tem que dizer de cara, né? Eu vou te dar, seria quase como um ping-pong, eu chamo de eliminatório final. 100, 200 ou 400? 200. Curto ou longa? Longa. Perna ou braço? Braço. Passar forte ou voltar forte? Vou voltar forte. Jogos Olímpicos da Juventude ou Campeonato Mundial Júnior? Campeonato Mundial Júnior. Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras, óbvio. <risos> Essa eu sabia. Me diz uma frase, uma frase não, uma palavra que defina Murilo Sartori. Ah, eu acho que determinado. Eu sou um cara muito determinado naquilo que eu quero. Quando eu traço meus objetivos, eu realmente vou atrás, faço tudo aquilo que é necessário para conseguir. Legal, sucesso. Boa sorte, torcendo por você.